Olá, meus queridos, aqui estou eu registrando esse pé de pau-brasil que está aqui dentro do Palácio do Governo do Estado de São Paulo e o que eu achei interessante é que ao olhar para a placa que está ali eu muito curioso, cheguei perto dela, descobri que esse pau-brasil foi plantado pelo então... Governador Paulo Salim Maluf em 21 de 9 de 1979. Então esse pau Brasil aqui teve uma pessoa importante deixando no Palácio do Governo essa lembrança.